Sim, o pior momento nossa... é você não saber se vai acordar amanhã Respiração a um milhão você, não... você respira curto, coisa que ninguém fala Você respira curto, o seu pulmão não vai mais até lá Você, você respira aqui, ó Até pra falar ah, fica, fica ruim e Não fez. tem como falar, ó, eu cheguei aí no banheiro Eu tinha com vontade de ir no banheiro, eu suando No sofá, 12 horas sentado no sofá Sentado, que deitado, doía as costas Ia hum. no banheiro, ficava lá Não tinha força Aí 5 horas depois eu saía do banheiro Me arrastando pra ir pro sofá de novo eu Não tinha Uau. força pra andar o bagulho tirou... Hoje eu passei mal lá na Monster ele viu por causa que eu não tenho... É, quando eu subo muito escada, desço muito escada, eu fico sem ar ainda, tá ligado? Eu passei mal hoje ainda. Você nunca mais fica o mesmo, assim. Mas e? a minha família foi importante. A Ilane, a Dana, elas cuidaram muito de mim. A minha família foi... É... Aí eu vou falar de novo. O Maurício DTS. O único humano que me procurou eu com Covid e foi me ver. Você acredita que ele é louco a esse ponto? Eu falei, não, você tá tirando. Aí ele falou, você foi atrás da minha família com arma pra ajudar a minha família. Uma história que nós temos lá atrás, né? Sim, sim. Aí eu falei, não, mas mano, você não pode vir pra cá. Não, se eu pegar, eu peguei com você, que pelo menos é um cara que eu vim te ver. Fica longe, sim. aí eu fico aqui mesmo, aí eu vim te ver. Todo dia ele ia me ver lá. Então tem manos... Que são além de cultura, de rap, entendeu? Sim, sim, é Coisa sim. de irmandade. Que nem eu falei da minha esposa, que é a Elaine, Não tinha obrigação nenhuma de cuidar. cuidou de mim todos os tempos. Deixou a sala pra mim. Deixou a televisão lá pra mim ver. Ficou num cômodo que não tinha nada a ver com a minha filha, entendeu? E eu fiquei lá num bem bom, assim. Eles deixaram eu mais um bem bom. Tive manos também, o mano da TV Cultura, o Ricardo Seco. Me ligou todo dia. O Eduardo, tá ligado? O sim. Eduardo Tadeu. Me ligou todos os dias. Irmão, como você tá? Vamos conversar, vamos passar o tempo. 40 minutos conversando com o Eduardo, uma hora. Aí no quinto dia, peguei Covid. <risos> peguei também. Aí eu falei, agora Boa, vamos conversar, é, vamos continuar agora. conversando. Fizemos o diário da Covid. Nós até falou, vamos fazer o diário da Covid. Todo dia nós trocava ideia sobre Covid. Sim, sim. Até passar, porque faz uma companhia pra você, tá ligado? Eu Ajuda na que... sua alma. E eu também, no momento que eu fiquei doente, eu aprendi a me reconciliar com vários caras que eu precisava me reconciliar. Sim. Tá ligado? Que eu passei, eu muito problemático, eu sou problemático também, tumultuei muita gente. E com esses caras eu pude me reatar. Com alguns que quiseram. Com outros que não quiseram também, continua a guerra também, que se dane. Sim, sim, Mas com outros que quiseram, eu fui lá e eu desculpa, mano. Eu errei também. Ah não, mas eu que errei com você. Não, eu que errei também. Deixa eu errar. Fala que foi eu que errei então. Sim. É melhor, é mais fácil. <risos> e aí, né, Você passa um bagulho desse você tem que trazer sim, sim, sim. alguma melhoria pra sua vida, né? Então eu pude me reconciliar com alguns manos. Mas é triste, cara. Você pensar que você vai morrer, vir morreu amigos meus próximos também dessa doença e ainda tá né ainda tá muito presente